Bom pessoal, eu sou Ivan Boyd e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, tá É o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês a reação da Charlotte ao me ver de novo. Pra quem não sabe, eu agora estou em teto na de cidade, mas... e eu cheguei ontem e hoje mesmo eu volto pra Shmo. E como eu cheguei onde? E ela já era noite e a câmera não tinha carga, a bateria dela já não tinha Eu tive que carregar ela e só vou filmar hoje a reação dela porque daqui a pouco eu já volto pra a Então é isso. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever no canal e passar as minhas Dar aquele likezão de sangue. Like, não esqueça de compartilhar o assim, vídeo para uma edição. E mano, bora filmar a reação. Vai, Charlotte. É, eu não estava vendo o progresso. Mas é isso. Eu já tive aqui algo preparado vou dar para ela. A Charlotte. Anda. Vamos. Vamos, Charlotte. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Isso. Ela precisa de ver a goleira para ela sair mano. Porque se não fosse isso ela não ia sair não. carlote de... Senta com Charlotte, senta, e ela sentou, é isso, ela é a minha casa, ela, Charlotte, que eu tanto falava pra vocês já no vídeo e é o seguinte, ela é uma fêmea que já tem um ano e nove meses, ela nunca pariu. acho que é isso mesmo mano, e já deixa o seu like se tá gostando do vídeo, e eu vou dar aqui a... Ah, não sei se é o que eu preparei aqui pra ela porque eu acho que está muito Top O é leite dela e aqui é a comida dela. Isso, vai. Não, não. Ah, ela não quer comer, não. Ela só quer passear. Sair hoje não. Véio. Não vai alugar nenhum, nenhum, velho. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, já, já deixa o like, se for no canal, nasceu vídeo, porque mano tem mais, véio. então aí é muito mais, velho, muito mais mesmo.